Olá pessoal, sou o Clóvis Aires da Silva, fundador da Ótica Persona. Este ano a Ótica Persona completa 25 anos. Estaremos na capa da revista Sucesso para falar um pouco do nosso aparelho iTermino 2, aparelho digital com excelência em medida na fabricação dos seus óculos. É muito importante, acompanhe?